Hoje quero-te falar sobre os impactos que conflitos bélicos, conflitos geopolíticos, guerras podem trazer aos mercados acionistas e antes de mais nada, aqui um disclaimer, eu, uh, não, não há nada que tire a uh, uh, dor que, que causa... Uh, e todo o sofrimento que estas guerras causam são tiranos que estão um, a competir para ver quem é que tem a pilinha maior uh, para, e, e a fazer sofrer os seus povos, não tínhamos qualquer dúvida disto, as guerras não servem o interesse, ninguém, toda a gente perde uma guerra de um lado ou do outro só há derrotados, não há vencedores, e um, claro está que eu tenho total respeito por isto, antes que me comecem a acusar de que eu não quero saber de, das vidas das pessoas, só que estou preocupado com as quedas nas ações, deixa-me dizer que sim, eu conheço mais de perto alguns conflitos em particular, ok? Pois ao longo do trabalho de doutoramento que eu desenvolvi, principalmente na Mauritânia, conheci bem a realidade quando se passa aqui a fronteira. Em 2017 fomos inclusive arrevistados por rebeldes, o que não é a melhor coisa de ver pessoas com armas na mão, a revistar é, os nossos carros, ok? E depois também em viagem aqui uh, ao norte é completamente impossível passarmos para estas zonas, os militares não nos deixam passar para perto desta fronteira, porque Porque ela está altamente minada, temos o chamado muro do Sahara Ocidental, são mais de 2.700 quilómetros de minas, que estão por aqui fora, por isso uma realidade de conflitos que muita gente não conhece, muita gente não fala. Eh, mas eu conheci -o de perto, e, claro, há outras regiões também aqui ao longo da África que infelizmente continuam em conflito, como aqui entre a Líbia e o Chad, e aqui eh, também no, no Sudão, eh, principalmente por estas zonas, eh, com, com o Sudão do Sul, que infelizmente os conflitos continuam. Por isso, sim, eu conheço alguns dos conflitos, mas hoje quero-te falar em particular qual é a relação no curto prazo e no longo prazo entre aquilo que são conflitos bélicos e o comportamento nos mercados de ações. Vamos a isso. Muitos investidores estão nervosos porque desde o início do ano o SP500 já cai, já corrige aqui cerca de 9% nesta altura, mas já chegou a entrar em território de correção, que é quando cai mais de 10%, isto foi estabelecido aqui, por isso este ano, 2022... O índice começou com o pé esquerdo, digamos assim, uma, umas quedas que, que já superaram os 12% aqui uh, em ao momento do, do dia, ok? E claro, o Nasdaq então com uma performance ainda uh, pior, chegou a estar quase em território de bear market, que é quando o índice supera os 20% de queda desde o seu último máximo, chegou quase, quase, quase a esse momento e claro, os investidores ficam muito nervosos e a pergunta que se põe é, né? mas então o que é que vai acontecer às minhas ações, as minhas ações vão cair, vão explodir e eu vou perder todo o meu dinheiro? Não, não é assim, ok? Eu recuperei esta imagem de Ben Carlson que no Twitter publicou esta imagem eu acho que diz muito do que acontece eh, cerca de 18 meses depois, por isso um ano e meio depois do, dos eventos bélicos que, que têm acontecido, de alguns eventos em particular, por isso Guerra do Vietnam... Invasão a ser declarada aqui mais ou menos por, no verão de 64, houve algum pânico momentâneo com quedas nas ações e olha o que é que elas fizeram depois, continuaram a sua ascensão. Golf, ok? Golf aqui no início da década de 90, tivemos o início da invasão aqui, uma queda no mercado temporária para depois explodir completamente por ali fora. Afeganistão, invasão aqui no, em mais ou menos setembro, outubro de 2001, no início século, com os mercados a cair violentamente, este é o único, com depois uma subida ali considerável, este é o único momento destas cinco guerras que se vê esta queda, já cá que voltamos. Iraque, Iraque aqui, ok, 2002, 2003, com uma queda pronunciada e depois olha o que o mercado fez. Depois Crimeia também em 2014, uma queda temporária, e depois olha o que os mercados fizeram. E por isso, como tu vês só que em cinco exemplos, Nota-se que no curto prazo as ações tendem a cair, os índices tendem a corrigir porque as pessoas entram em pânico porque acham que isto já vai ser o fim do planeta de uma vez por todas e uns meses depois esquecem-se disso, dirigem a sua atenção para uma outra notícia qualquer como a humanidade sempre o fez. Porque ainda há uns meses a culpa das quedas era da inflação, antes disso era da China, antes disso era o Covid, antes disso era outra coisa qualquer os mídias vão estar constantemente a arranjar uma desculpa para o que acontece de forma aleatória nos mercados. E voltando aqui só muito rapidamente à guerra do Afeganistão, vê-se esta queda no, nos dois anos seguintes porque estava a corrigir de uma bolha que era a bolha tecnológica, que rebentou aqui no início do século e por isso esta correção é natural quando... Estava tudo uma perfeita loucura, ok? Mas mesmo assim, quando nós olhamos para o SP500 no longo prazo, nós vemos que essa tremenda correção, mesmo depois da boia tecnológica, ok? Já quase não faz nada, quando vemos que os mercados continuaram a sua subida, ok? E nós temos que perceber que o desempenho dos mercados durante tempos de guerra, tem sido positivo ao longo do tempo, embora no curto prazo, uma vez mais digo, se possam ter correções consideráveis, ok? Mas repara, os retornos que as guerras deram de uma forma geral para aquilo que são as large cap stocks, ou seja, empresas de grande capitalização bolsista, pequena capitalização bolsista, inclusive até para as obrigações de longo prazo e para obrigações de mais curto e médio prazo, o que é que aconteceu? tudo a dar positivo, embora claro, cash, dinheiro, tal como o Redal diz, cash is trash, dinheiro é lixo e deu muito menos do que quem estava investido em ações, claro, porque essas pessoas tiveram expostas à economia, à evolução natural das empresas e por isso eh, beneficiaram mais. Estes são os retornos obtidos uh, ao longo de algumas guerras, como a Segunda Guerra Mundial, que foi das mais longas, talvez, e, ou das mais violentas em termos, era isto que eu queria dizer, mais violentas em termos de número de mortes e de todas as implicações que teve em termos humanitários, e mesmo assim ações a dar entre 16 a 32%. Coreia, ok, entre 15% a 18%, o Vietnam entre 6%, 7% e durante a guerra aqui no Golfo uh, realmente as small caps retornaram um bocadinho menos ou tiveram uma performance negativa, mas mesmo assim nada de especial, menos 1%, com as large caps a dar 11,7%. Claro que o risco aumenta, uh, ou a perceção, assim é que é, percepção perceção de risco aumenta durante as guerras, mas o retorno fala por si. E podes ver também de outros eventos geopolíticos que foram acontecendo, alguns aqui retratados de 1941 até ao ano 2020, o que é que acontece no, num só dia, principalmente no dia de anúncio destes ataques ou destes conflitos bélicos, performances negativas, sem dúvida alguma, e qual é o total de uh, drawdown, por isso total de queda, que okay? é algumas mais consideráveis que outras, umas quase não caíram absolutamente nada e quase ninguém se lembra delas, 0,3%, 0,6%, outras mais consideráveis na ordem dos 11%, 17%, 19% quando foi para o durante a Segunda Guerra Mundial e uh, o número de dias que demorou os mercados a corrigirem até ao seu fundo e uh, o número de dias que demorou a recuperar. Ou seja, vemos por exemplo ali em 2001 realmente os mercados demoraram bastante tempo a recuperar, mas lembrar que estávamos em 2001, por isso estávamos a rebentar a bolha tecnológica e a realidade é que normalmente no espaço de um mês, um mês e meio poderemos dizer um mês a dois meses vá, poderemos ver a recuperação total dos principais índices acionistas. E isto é muito importante, parece que muita gente se esquece disto, é que os mercados estão em constantes correções, ok? E, e repara, desde 1950 até 2022 já tivemos pelo menos 26 correções no índice S&P 500, correções são variações entre menos 10 a menos 20%, bear markets, ou seja, eventos mais severos e que já podem uh, estar aqui a assustar mesmo a sério as pessoas. Tivemos 4 em 72 anos, ok? 4 bear markets mais consideráveis, quedas entre 20% a 30% no mercado como um todo, creches entre 30% a 40%, 3%, e crises, crises financeiras, crises económicas que realmente impactam a nossa vida no dia a dia, não é só os mercados financeiros, mas sim a nossa vida no dia a dia. Tivemos três em 70 anos, estamos a falar de quedas superiores a 40%, ok? Ou seja, conclusões que podemos tirar daqui, no curto prazo anúncios de guerras não são nada bons para os mercados acionistas, são muito piores para todas aquelas pessoas que sofrem com os tiranos que, que estão a, a tomar conta destas guerras, sem dúvida alguma que quem sofre mais é sempre o povo, já sabe, e, e, e para essas pessoas eu realmente uh, sinto, sinto uh, pena de, de algumas pessoas que possam ter nascido em países que infelizmente têm uma lutaria geopolítica completamente onde nós nascemos, mas em termos de mercados o que nós vemos aqui claramente é que no médio-longo prazo as coisas recuperam uh, rapidamente, recuperam facilmente e os mercados continuam a sua ascensão. Claro está que umas ações vão cair mais do que outras, poderemos ver correções em algumas uh, ações na ordem dos 30%, 40%, mas estás a investir para o um muito longo prazo, então tens que lidar com estas quedas. Tens de saber lidar com quedas consideráveis desta ordem, porque se não souberes fazer, então nunca vais conseguir eh, ter grandes rentabilidades a longo prazo. Agora, esta é a dura realidade eh, dos mercados. O investidor médio, por causa destes pânicos, porque entra em pânico cada vez que há um evento, seja ele de natureza política, seja ele de natureza social, seja ele de natureza bélica, seja ele de natureza da inflação, ou seja, do que for, o investidor médio entra em pânico, vende as ações quando não deve e tem retornos de 2.9% ao longo de 20 anos, quando o próprio índice acionista tem retornos de 7.5%. E não, a diferença aqui não estamos a falar de 4,6% a muito longo prazo, não é só estamos aqui a dizer que o, o SP500 retorna mais do dobro do investidor médio ao longo do tempo, lembra que isto é juro composto, juro composto é juro que acumula sobre juro, isto quer dizer que o investidor médio ao longo de, de 30, 40 anos vai ficar muito, muito atrás do que o SP500 fez. Porquê? Porque tomou as piores decisões nos piores momentos. Por isso digo sempre foco no longo prazo, foco nos fundamentais das empresas, foco naquilo que são os teus objetivos pessoais, que, que espero que sejam tais a formar a tua própria reforma, com os investimentos em ações a fazer parte do teu portfólio, é muito importante, concentra-te foca no que é preciso, desliga o barulho de, de que está à tua volta desliga o ruído 99,9% das notícias são puro ruído e não fazem nada aos teus investimentos ok? foca nos fundamentais das empresas e foca nos teus objetivos de longo prazo em termos financeiros e espero que este vídeo te tenha ajudado a clarificar aqui algumas nuances, por isso deixa aí o teu mega like explode aí com o teu, o teu like e passa a expressão mas é mesmo para mostrar que realmente as únicas explosões que deveríamos ter é aqui no algoritmo do YouTube, ajuda-me a levar este vídeo a mais pessoas que precisam de ouvir este conteúdo e por isso explode aí com o teu like que, que bem é preciso para alcançarmos mais pessoas para não fazerem estes erros, para não cometerem estes erros que os vão prejudicar, ok? Um forte abraço lucrativo e até já!